Here it comes. Boom Mais um vídeo começando aqui no Boom Shakalaka E o vídeo de hoje é um vídeo pedido há muito tempo por vocês, inclusive às vezes vocês até passam do ponto pedindo ele demais Mas eu finalmente estou fazendo, o que que é? Esse vídeo de hoje é o melhor jogador da história da NBA com cada número na camiseta Eu fiz um vídeo lá em janeiro de 2019, exatamente igual a esse, só que só com jogadores em atividade em atividade naquele momento, que era a temporada 2018-2019. E o vídeo de hoje é o melhor jogador com cada número na camiseta da história da NBA, começando do 00 e até o 99. Existem alguns números que nunca foram utilizados na NBA, eu simplesmente vou pulá-los, mas todos os números que tiveram pelo menos um jogador usando na história da NBA vão aparecer nesse vídeo. Então vou tentar enrolar o mínimo possível porque esse vídeo vai ser longo. Fique aí com o melhor jogador da história da NBA com cada número na camiseta. Começando então com o 00, Carmelo Anthony do Portland Trail Blazers. Mentira. 00, Robert Parrish, quatro vezes campeão, nove vezes All Star e está no Hall da Fama. Um zero só, Russell Westbrook, MVP, nove vezes All-Star e oito vezes All-NBA, mas fica de olho com o Damian Lillard no retrovisor. Número 1, um, Cantavius Caldwell, pop mentira de novo. Tracy McGrady, sete vezes All-Star, sete vezes All-NBA, está no Hall da Fama. Número 2, já vou colocar o Kawhi Leonard na frente do Moses Malone, porque o Kawhi usa o número 2 a carreira inteira enquanto Moses usou vários números diferentes. Número 3, aqui vai ter a maior briga de todos os tempos, dentre os inúmeros All-Stars e All-NBAs de Chris Paul, Allen Iverson e Dwayne Wade, vou ficar com o Dwayne Wade porque ele tem 3 títulos contra 0 dos outros dois, mas poderia ser qualquer um deles, eu fiz uma pesquisa na comunidade e vocês concordaram comigo em Dwayne Wade. Número 4, Dolph Chase, campeão 12 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA e está no Hall da Fama. Número 5, Jason Kidd, embora tenha sido campeão com o Dallas em 2011 usando o número 2, ele foi o número 5 praticamente a carreira inteira. Número 6, Bill Russell, 11 vezes campeão, 5 vezes MVP, 12 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA. Tá bom, né? Chupa o LeBron do Miami Heat. O número 7 é curioso porque grandes jogadores como Carmelo Anthony, Tiny Archibald e Pete Maravich usaram, porém, apenas por um tempo curto nas suas carreiras. Com isso, eu premio o número 7, True, que se mantém fiel ao número... Kyle Lowry é o meu escolhido, campeão seis vezes All-Star, uma vez All-NBA e com chances de mais conquistas pela frente. Número 8, Kobe Bryant, cinco títulos, MVP, 18 All-Stars, 15 All-NBA, Hall da Fama. Número 9, Bob Pettit, campeão, duas vezes MVP, 11 vezes All-Star e 11 vezes All-NBA em apenas 11 temporadas. Número 10, Walt Frazier, duas vezes campeão com os Knicks, sete vezes All-Star, seis vezes All-NBA e Hall da Fama. Número 11, Azeia Thomas, duas vezes campeão, 12 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA, também no Hall da Fama. Número 12, John Stockton, líder em assistências e roubos de bola de todos os tempos, 10 vezes All-Star e 11 vezes All-NBA. Número 13, Will Chamberlain, duas vezes campeão, 4 vezes MVP e único jogador a marcar 100 pontos em um jogo da NBA. Número 14, Oscar Robertson, MVP, senhor triple-double Porém, seu único título veio apenas em Milwaukee com o número 1, o que fez eu ficar na dúvida entre ele e o Bob Cousy para o 14. O que, que vocês acham? Número 15, o recém-aposentado Vince Carter, usou o número 15 em 19, das 22 temporadas que ele jogou, 8 vezes All-Star e 2 vezes All-NBA. Número 16, Paul Gasol, Rookie of the Year, duas vezes campeão com os Lakers, 6 vezes All-Star, 4 vezes All-NBA. Número 17, John Havlicek, oito títulos em oito finais e maior cestinha da história do Celtics. Precisa falar mais alguma coisa? Número 18, Dave Cowens, MVP, duas vezes campeão com o Celtics, oito vezes, vezes all star três vezes All-NBA, Hall da Fama. Número 19, Willis Reed, duas vezes campeão com os Knicks, sendo MVP das finais, sete vezes, vezes all star cinco vezes All-NBA. Número 20, Gary Payton, The Glove, campeão com o Miami Heat, 9 vezes All-Star no total, 9 vezes All-NBA, também no Hall da Fama. Número 21, Tim Duncan, 5 títulos, 2 MVPs, 15 vezes All-Star, 15 vezes All-NBA, Hall da Fama. Número 22, Elgin Baylor, embora não tenha sido oficialmente campeão, foram 11 All-Stars e 10 All-NBA em 14 temporadas pelos Lakers. Número 23, Michael Jordan, 6 títulos em 6 finais com 6 MVPs das finais. Dentre tudo que vocês já sabem dele, chupa Lebron dos demais times. Número 24, Kobe Bryant, é o primeiro a repetir aqui na lista, já falei todas as conquistas dele lá no número 8. Número 25, Chet Walker, campeão com os Sixers em 67, 7 vezes All-Star, está no Hall da Fama. O 25 não é tão disputado, então fiquem de olho aí no Ben Simmons. Número 26, Kyle Corver, usou o número 26 a carreira inteira, até porque ninguém mais quer esse número, aparentemente. Tem um All-Star Game e é o quarto jogador com mais bolas de 3 na carreira. Número 27, Rudy Gobert, duas vezes melhor defensor do ano, duas vezes All-NBA Teams e acabou de disputar, finalmente, o seu primeiro All-Star Game. O número 28 não tem grande história, vou dar o prêmio para Andrew Lang, que usou o número 28 por 12 temporadas chegando a ter média de 12 pontos por jogo em 95-96. Não temos muitos candidatos para o 29, o vencedor é Paul Silas, que foi duas vezes All-Star, uma das vezes com o número 29, o que é o suficiente para mim. Número 30, Stephen Curry, três vezes campeão, duas vezes MVP, seis All-Star Games, seis vezes All-NBA. Número 31 é de Reggie Miller, cinco vezes All-Star, três vezes All-NBA e está no Hall da Fama. Número 32, Magic Johnson, 5 vezes campeão, 3 vezes MVP, 12 vezes All-Star, 10 vezes All-NBA, blá blá blá. Número 33, Karim Abdul-Jabbar, maior cestinha da história da NBA, 6 vezes MVP, 5 vezes campeão e tudo mais. Número 34, Hakim ou Shaq? Hakim ou Shaq? Porra, Shaq, olha que bagunça de números que tu usou na carreira. Te decide, meu, tá eliminado. Hakim Olajuwon, 2 vezes campeão, MVP, 12 All-Star Games, 12 vezes All-NBA e está no Hall da Fama. Número 35, Kevin Durant, MVP, duas vezes campeão, dez vezes All-Star, nove vezes All-NBA. Número 36, Rashid Wallace, ele ficava alternando entre o 30 e o 36 nos Pistons, mas nesse tempo foi quatro vezes All-Star e campeão em 2004. O número 37 só foi usado por seis jogadores, o principal deles o Ron Artest barra Meta World Peace nos Lakers. E o irmão do Antetocompo, o Costas Antetocompo, roubou o número dele nos Lakers, vejam. Número 38, na ausência de candidatos, vai para Kwame Brown na sua passagem de dois anos pelo Detroit Pistons. Para o 39, Dwight Howard já fez coisas suficientes nessa temporada para levar o título dentre os seis jogadores que usaram o 39. O 40 é de Sean Kemp, seis vezes All-Star e três vezes All-NBA por Sonics e Cavs antes de dobrar de peso. 41, Dirk Nowitzki, campeão, MVP, 14 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA, 21 temporadas nos Mavericks. 42, James Ward, três vezes campeão pelos Lakers, MVP das finais em 88, 7 All-Star games, duas vezes All-NBA, Hall da Fama. Número 43, Jack Sigma, campeão com o Seattle Supersonics em 79, 7 vezes o um All-Star, também está no Hall da Fama. Número 44, Jerry West, campeão em 72, 14 All-Star Games, 12 vezes All-NBA, e ele é simplesmente o logo da NBA. Número 45, Rudy Tomjanovich, cinco vezes All-Star, jogando por San Diego e Houston Rockets, entrou para o Hall da Fama na última classe agora, mas o Donovan Mitchell vem aí. Número 46, Aaron Baines, ele mesmo, o cara que meteu nove bolas bolas de três pontos em um jogo nessa temporada. Número 47, AK-47 Andrei Kirilenko, foi All-Star uma vez e ficou três vezes nos times de defesa. Só dois jogadores usaram o número 48, um deles foi Nazar Mohamed, por três temporadas no Chicago Bulls. Também só dois usaram o número 49 e Shandon Anderson é o vencedor porque usou por cinco temporadas sendo campeão pelo Miami Heat. Número 50, David Robinson, duas vezes campeão, MVP, 10 vezes All-Star, 10 vezes All-NBA e está no Hall da Fama. O número 51 é dele Boban Marjanovic, que usou o 51 nos Pistons, Clippers, Sixers e atualmente nos Mavericks. O 52 é de Buck Williams, Rookie of the Year em 82, 3 vezes um All-Star, uma vez All-NBA e quatro times de defesa. Número 53, Oris Gilmore. dentre ABA e NBA, ele tem 1 um MVP, 1 um título e 11 All-Star Games, além de estar no Hall da Fama. E aí vocês veem eu ao lado de Oris Gilmour. Número 54, Horace Grant, 4 vezes campeão com Bulls e Lakers, tem 4 times de defesa e 1 um All-Star Game. Número 55, Dikembe Mutombo, 4x DPOY, melhor defensor do ano, 8 All-Star Games, 3 All-NBA Teams e Hall of Famer. O 56 é de Francisco Elson, que usou o número por três temporadas nos Nuggets nos anos 2000. Número 57, só existe um jogador, Hilton Armstrong, pelos Warriors, em 2014. Pula pro 60, de Jonathan Gibson, nos Celtics, em 2018. Aí temos Bevo Nordman, com o número 61, pelo Rochester Royals, em 1962. Scott Pollard usou o número 62, pelos Pacers, por três temporadas. Cody Clark foi o número 63 no Boston Celtics em 2016 George Ratkovic usou o 65 pelos Nationals em 1950, mas não tenho foto para provar Andrew Bogut era o número 66 no Los Angeles Lakers em 2018 Taj Gibson é o melhor dos dois jogadores que usaram o número 67 Milt Shun usou o número 68 pelos extintos Detroit Falcons em 1947 Não há foto Dennis Rodman foi o número 70 na breve passagem pelos Mavericks em 2000. Willie Knowles era o número 71 do Golden State Warriors, na verdade São Francisco Warriors, em 1963. Jason Capono foi o 72 dos Sixers por duas temporadas. Dennis Rodman, mais uma vez, foi o 73 nos Lakers em 1999. Sean Bradley era o 76 no Sixers por três temporadas, ele tinha 7 pés e 6 polegadas de altura, por isso o 76. Inexplicavelmente temos 14 jogadores que usaram o número 77, o melhor já é Luka Doncic, Rookie of the Year e um All-Star Game no currículo até esse momento Pula para o 81 de José Calderon nos Cavs e também nos Pistons Craig Smith usou o número 83 nos Blazers em 2012 Chris Webber usou o 84 nos Pistons em 2007 Foi mal aí Ron Baker, era tua chance hein Baron Davis usou o 85 nos Cavs e também nos Knicks Sammy Erden e Chris Johnson ambos usaram o número 86 na mesma temporada pelo Celtics, isso é muito aleatório. O 88 era o número de Nicholas Batum no Portland Trail Blazers. Lou Amundson usou o número 89 brevemente nos Cavs em 2015. Drew Gooden fez história com o número 90, usando por 10 temporadas. Número 91, Dennis Rodman, três vezes campeão em três temporadas com o Chicago Bulls, com um time de defesa nesse período. Deshaun Stevenson foi campeão com o Dallas Mavericks em 2011, usando 92 e marcando muito bem LeBron James nas finais. Metal World Peace foi o um 93 no Sacramento Kings por três temporadas, tendo uma temporada de 20 pontos por jogo, inclusive. Evan Fournier é o único 94 da história, número que usou no Denver Nuggets. DeAndre Bembry já usa o número 95 há quatro temporadas no Atlanta Hawks Meta World Peace, mais uma vez por aqui, usou o 96 no Houston Rockets Jason Collins foi o número 98 no Celtics, nos Wizards e na sua volta ao Brooklyn Nets E o 99 é da lenda George Mikan, cinco vezes campeão com os Lakers nos anos 40 e 50 Quatro vezes um All-Star e está no Hall da Fama Embora tenhamos outra lenda número 99 vindo por aí, né? Muitos minutos depois, eu não sei exatamente quantos minutos deu esses foram os melhores jogadores da história da NBA com cada número já vestido nas camisetas. E aí, concordam, discordam, sugerem alguém diferente para algum desses números. Muito obrigado. Quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Sugestões de vídeos, deixem aí nos comentários. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem não me segue no Instagram do Buncha Calaca é Buncha Caland, sigam lá. Quem não me segue na Twitch do Buncha Calaca, onde eu faço as minhas lives, é Buncha Calive, segue lá. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no Bucha Calaca. Valeu.